Hey guys, how's it going? Aqui é o uma Arbacena da English Experience e hoje eu trouxe mais uma slang tip, uma dica de gíria pra você. Você sabe como que se diz em inglês? Vai ver se eu tô na esquina? Então se você quer descobrir, acompanha esse vídeo até o final. So, check it out! Eu sei que a vontade é fazer uma tradução natural, né? Go see if I'm at the corner, né? Vai ver se eu tô lá na esquina. Mas a expressão correta para essa gira é... Hey! Hey! Are you gonna pay for that? Talk to the hand. Talk to the hand. Talk. To the hand, então conversa com a minha mão, seria uma tradução é, mais literal, né? Então a aplicação numa é frase. A Sua irmã chega pra você e pergunta quando você vai lavar as brasilhas. When are you going to wash these dishes? E aí você responde, talk to the hand, vai ver se eu tô lá na esquina. So, guys, that's it. Eu espero que você tenha gostado. See you, bye bye.